Número de brasileiros que desistiram de procurar emprego é recorde. São 4 milhões e 800 mil pessoas em situação de desalento. Laudo confirma que a advogada Tatiane Spitzer foi morta por asfixia antes da queda do prédio em Guarapuava, no Paraná. A polícia apreende na Rocinha a maior arma de guerra já vista no estado do Rio. Diplomata que foi preso por agredir a namorada em Brasília é demitido pelo Itamaraty. Duas universitárias acusam o cirurgião plástico conhecido como Dr. Ray de assédio sexual. Cirurgião que participou de um reality show americano é acusado de centenas de estupros com a namorada. Mulher abre fogo em depósito da empresa onde trabalhava nos Estados Unidos. Ela e mais três pessoas morreram. Pesquisa diz que cada brasileiro joga fora, em média, 40 quilos de comida por ano. O desperdício é um comportamento. Do pobre ao rico e de norte a sul do país. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um idoso de 79 anos morreu durante uma tentativa de assalto a uma loja de departamentos no Rio de Janeiro. A polícia tenta identificar os três suspeitos de ter cometido o crime. Uma mulher abriu fogo no galpão de uma rede de farmácias nos Estados Unidos. Quatro pessoas morreram, incluindo a atiradora. Mais três estão feridas. Segundo a polícia, a mulher de 26 anos cometeu suicídio e seria uma funcionária descontente. O arroz com feijão é a dupla preferida dos brasileiros para encher o prato. É, mas esses alimentos também estão na lista dos mais desperdiçados pelas famílias, como mostra uma pesquisa feita pela Embrapa com apoio da Fundação Getúlio Vargas. Veja em instantes. Boletim médico aponta que o candidato Jair Bolsonaro teve aumento de temperatura. A procura por cursos de ensino à distância cresce 18% no país. Você vai ver já já. A facilidade de estudar em casa ou no escritório, o custo bem mais baixo, contribuíram para o aumento na procura pelos cursos feitos à distância. É, são quase 2 milhões de pessoas matriculadas nessa modalidade de ensino no país. Exatamente. Veja daqui a pouco. Perícia confirma que a advogada foi morta por asfixia antes de ser jogada de prédio no Paraná. A polícia do Rio apreende metralhadora antiaérea de quase 1,70m de comprimento. Você não pode perder, a gente volta já já. O número de pessoas que deixaram de procurar trabalho no Brasil já chega a quase 5 milhões. É o mais alto registrado até hoje pelo IBGE. A pesquisa divulgada hoje mostra que as pessoas estão desistindo cada vez mais cedo de procurar uma, uma vaga. No próximo bloco, diplomata preso por agredir a namorada em Brasília é demitido pelo Itamaraty. Médico que participou de reality show nos Estados Unidos é acusado de centenas de estupros. A gente volta já, já. Duas alunas de uma faculdade de Lorena que fica no interior de São Paulo denunciaram o cirurgião plástico Roberto Miguel Rey Júnior, conhecido como Dr. Rey e Dr. Hollywood por assédio sexual. A polícia está investigando esse caso. Nos Estados Unidos, um médico cirurgião e a namorada dele são suspeitos de envolvimento em centenas de casos de estupro. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. A perícia médica concluiu que a advogada Tatiane Spitzner já estava morta quando foi jogada de um prédio no interior do Paraná. Esse crime aconteceu há quase dois meses. O laudo Os advogados de Luiz Felipe Mannweiler dizem que somente irão se pronunciar depois que o laudo for analisado por um técnico contratado pela defesa. A polícia apreendeu na Rocinha, no Rio de Janeiro, uma metralhadora antiaérea de quase 1,70m de comprimento. É a maior arma de guerra já vista no estado e seria vendida por 200 mil reais para uma facção criminosa. Em Brasília, um diplomata foi preso suspeito de agredir a namorada. Ele já tinha um histórico de violência contra mulheres e acabou demitido hoje do serviço público. O Instituto Data Folha divulgou uma nova pesquisa de intenção de votos para presidente da República. Jair Bolsonaro mantém a liderança, seguido por Fernando Haddad. Ainda falando sobre eleições 2018, os candidatos à presidência comentaram os números da pesquisa Datafolha. A Polícia Federal pediu mais 15 dias para terminar o inquérito que apura a agressão a Jair Bolsonaro. Quatro exames feitos pela perícia ainda não foram concluídos. A Polícia Federal já interrogou três vezes o agressor, ouviu 15 testemunhas e entrevistou outras 38 pessoas. Os outros candidatos à presidência da República também falaram sobre a pesquisa. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Nuvens carregadas cobrem o centro-sul do país. O tempo fica instável na área que vai de Mato Grosso até São Paulo. Na noite de ontem, uma forte chuva caiu na capital paulista, provocando a queda de 17 árvores. O teto de um shopping desabou em uma área nobre da cidade. Já no Paraná, um vendaval destelhou casas e derrubou este portão. Em Goiás, uma pessoa morreu e outra está desaparecida, levada pela enchente. Mínima de 17 graus em Porto Alegre e 24 em Aracaju. Faz 25 graus em Belo Horizonte, 32 em São Luís e 38 em Palmas. Em São Paulo, previsão de pancadas de chuva e máxima de 27 graus. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.